Oi, sistema de tratamento de águas pretas colapsou e eu aproveitei para dar uma geral. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Vamos dar uma olhada hoje no sistema de tratamento de águas pretas. Ele está pronto desde 2016 e a manutenção é quase nada, é cortar o excesso de plantas de, de vez em quando. No entanto, já fazia muito tempo que eu não fazia a limpeza hidráulica dele, não, não tirava... O excesso de sedimentos, todo sistema vai, vai ter um sedimento, né, o coliforme, é, o, o, o, o cocô, né, ele vai gerar um, um sedimento, são sólidos sedimentáveis e mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer a limpeza. Por isso mesmo eu já deixo em todo sistema que eu faço, eu deixo instalado uns tubos de drenagem no fundo que é para fazer essa limpeza, a limpeza hidráulica. Então a, a própria pressão da água faz a limpeza do sistema. E a, aconteceu que o biodigestor já tinha um tempo que eu não fazia limpeza, é, ele tem sido usado com maior frequência, com, com uma quantidade maior de pessoas, então ele acabou enchendo, extravasou e começou a, a vazar pelo pela tampa do, do biodigestor. Fiz uma limpeza no biodigestor, aproveitei para limpar o filtro biológico, que esse já tinha cinco anos que eu não limpava, não, menos que isso. mas e, e fiz a mesma coisa no banhado construído. Aproveitei para tirar o excesso de plantas, tirei o papiro do sistema, porque ele é, é muito agressivo para sistema menor, se bem que muito agressivo, assim, já tinha uns dois ou três anos que ele estava lá, mas... E remodelei um punhado de coisas, deixando algumas plantas, tirando outras, né, para experimentar plantas novas. Então, lá no final do vídeo, nós vamos mostrar dois meses depois desse trabalho, como é que está a evolução dessas plantas no, no sistema? Vamos acompanhar. Por esses dias eu estava sentindo um, um cheirinho de esgoto leve, mas que eu não conseguia identificar. E aí vim ver o biodigestor. Ó, oh, está sendo usado agora. Eu vim ver o biodigestor e ele estava vazando. Aqui pela tampa. Já fazia uns dois anos que, que eu não fazia a limpeza dele. Então, o que deve ter acontecido é que o lodo lá no fundo acumulou de tal maneira que impediu a descida de material fecal novo. Né? E aí subiu. De maneira que eu fiz a, a limpeza do biodigestor e aproveitei para pintá-lo e no meio dessa história toda resolvi também dar uma bela de uma limpeza que estava precisando, o, o papiro ele é muito agressivo, ele toma conta do, do lugar, então estava precisando tirar um, um pouco o papiro e eu acabei, é, eu decidi que eu vou eliminar o papiro da dessa história. Deixei aqui a banana do brejo. Esses aqui todos são copos de leite. Deixei também algumas taboas. Retirei as raízes do, do lírio. É, fiz a limpeza também do banhado e do filtro. Aqui é a saída para limpeza do banhado, a saída para limpeza do filtro. E aí, olha só, sem cheiro nenhum e a água com uma qualidade visual já bastante legal. Coloquei um pouco mais de areia, tirei um pouco de, de terra, coloquei um pouco mais de areia, de maneira que o efluente sai do biodigestor vai para o filtro biológico, lá para baixo, ele sobe, aqui nesse canto ele vai passar para o banhado, vai ter que percorrer toda essa área para poder sair aqui desse lado já filtrado. Então aqui a gente já tem é, poucos sólidos, pelo menos 99% de eficiência de remoção de coliformes. De matéria orgânica também, vai ali para 93%, por aí assim. Mas aqui ele deve é, acumular um pouco mais de matéria orgânica por conta da, das plantas. né? Mas fósforo e nitrogênio já ficam pelo caminho. Agora o sistema ele vai se renovar. Eu vou readequar algumas dessas plantas e vou colocar mais flores. Mas já tem aqui, coloquei ontem a Maria Sem Vergonha. Aí e a danadinha já já parece que ela gosta de lugar mais úmido, né? Então vamos acompanhando. Esse daqui é o biri. Olha como é que tá bonita a folhagem. A taioba. Um outro biri. Aquele ali, talvez o vermelho esse aqui amarelo. Vamos acompanhar para ver. E as raízes ali das taiobas. ó uma taiobona bacana. O sistema de águas pretas após a limpeza está trabalhando perfeitamente bem. A gente vê que o brejinho... Está funcionando mesmo, está com cara de, de brejo. Algumas partes do efluente na superfície. O canalzinho ou os laguinhos que eu havia feito aqui para passarinho, eles estão sem vegetação agora. Estão funcionando bem também. Aqui um sisteminha que eu havia feito anos atrás, essa lata está cheia de areia, esse efluente desce, faz uma filtragem lenta e depois ele é recuperado lá de baixo e vai sair aqui em cima. É mais um experimento que eu estava fazendo, Isso estava coberto pelo, pela grama, né? pelo capim agora voltou outra vez, as plantinhas que eu coloquei ontem estão indo bem, hidrocotilha está ali, eu vou manter mais controlado a trapoeiraba, ali no outro canto os copos de leite já começam a lançar novas folhas. Estamos no começo da manhã e como o efluente está acima da superfície o que pode acontecer é de eventualmente produzir algum odor. Eu vou acompanhar isso durante o dia, que à medida que o sol ou que o tempo vai ficando um pouco mais quente, pode ser que algum odor exale. A gente já está no outono, vamos ver, não, não acredito muito, mas o sol incidindo nesse efluente, ele também vai contribuir para a eliminação do, dos, de, de patógenos que ainda estão presentes. Então, a gente espera que uma eficiência de remoção de coliformes de 99%, eu não vou dizer que tenham patógenos aqui, porque né, o sistema está isolado e não tem ninguém doente em casa. Mas com certeza coliformes tem aqui. Então, apesar de uma eficiência esperada aí de 99% ou mais de remoção de patógenos ou de coliformes, eles ainda estão presentes e a luz solar é forte componente de eliminação desses micro-organismos, e aí a disposição final nesse momento está sendo aqui no solo, depois de todo o tratamento. Nós estamos partindo agora para o reaproveitamento também desse efluente em processos produtivos. Dois meses depois, uma nova visita ao sistema de tratamento de águas pretas. Mas tem umas crianças que estão me chamando a atenção. Olha só, tá em tá florindo o aça peixe e cheio de abelha vindo coletar o, o néctar. Ah, lindeza. OK, voltando. Então a gente vê que algumas das plantas Olha a Biri, que acabei de mostrar, toda florida, olha que beleza, a novinha chegando já com, com flor, a nossa taioba indo muito bem, as empates eu retirei do sistema porque não estavam indo legal, a hidrocotile já está tomando conta novamente do, do sistema, eu não quero deixar mais é, capim, nem a dentro do sistema, elas acabam crescendo demais da conta. Olha só o, os copos de leite, como é que estão indo bem. Nosso amiguinho aqui é a banana do brejo. Sentiu um bocado que já estava legal no, no laguinho, no brejinho de cima, né? Eu trouxe ela aqui para baixo cheiro nenhum no, no sistema, tá tudo tranquilinho. Aqui a, a qualidade visual da água, aqui a gente consegue mostrar bem, olha só uma água clarinha, No ambiente natural, você encontra um lugar desses, você não diz que isso daqui seja água de esgoto. né? Seja água preta. Um pouquinho de abelhinha vindo buscar água. Dá umas bolinhas de ar, então mostrando pra gente que tem alga fazendo fotossíntese ali no lugar. Olha só, cheio de, de abelhinha e vespa. Essas aqui são as arapuá, tem o um ninho delas ali atrás da, das bananeiras. Bem aqui ó, um ninho grande na árvore. Legal. Olha aqui o nosso filtrinho. O solo já está com bastante efluente, então está acumulando como se fosse num laguinho natural. Esse aqui não tem nada impermeabilizando embaixo. A própria a água e os sedimentos da água vão formando, vão preenchendo os poros e vão mantendo o lugar com baixa infiltração. Como está chegando efluente o tempo todo, efluente já tratado, está formando um laguinho. Ok, então, se estiverem curtindo, um joinha, um like, um gostei, compartilha com o pessoal, esparrama as informações por aí. você quer fazer a sua parte para ajudar o planeta, né? começa com a água. A água, com as emoções, começa consigo mesmo, depois com sua casa. E aí, lá na frente, você vai pensar em apontar o dedo para o vizinho, né? que não está fazendo. Aliás, você não vai apontar o dedo, você vai fazer na sua casa né? E aí você já vai estar fazendo muito no lugar de cobrar do outro. Se você mesmo não faz, não, não dá. Né? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.